2023, o que, que esse ano reserva para nós, para o nosso canal, para o Resident Evil Database, quais são nossos projetinhos, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas antes eu vou pedir para você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like nesse vídeo e por favor, se você gosta do trabalho que eu faço, considere se tornar membro aqui do nosso canal a partir de R$ 2,99 por mês, você vai ter acesso a várias recompensas, entre elas o nosso grupinho secretário Secreto do Telegram, grupinho de família secreto do Telegram. Sim, pois é. Eu sou a tia do Pavei para comer eu sou a tia que faz as piadas sem graça no grupo secreto, no grupo da família, então considere nos apoiar para manter a continuidade desse trabalho que a gente faz aqui, e eu aproveito para agradecer todo mundo que apoiou em 2022, todo mundo que se inscreveu no canal, que deixou likes, que compartilhou os vídeos, que comentou, enfim, gente, muito obrigada por tudo, 2022 foi um ano bem difícil e vocês não soltaram a minha mão. Então, eu sou só gratidão por tudo que vocês fizeram, por toda a paciência que vocês tiveram comigo em 2022, porque eu não consegui fazer as coisas que eu queria. Então, muito obrigada do fundo do coração e eu espero que em 2023 eu consiga compensar vocês por todas as falhas de 2022. Então, muito obrigada, de verdade, de verdade mesmo, e é isso. Bom, gente, primeiro de tudo, como eu disse pra vocês, como é, 2022 foi um ano bem difícil, por conta do meu tratamento de câncer de mama, e eu ainda vou fazer vídeo sobre isso, tá, gente? É, eu tô esperando, na verdade, passar minha cirurgia e aí ver quais vão ser os seus próximos passos do tratamento, se ainda vou precisar fazer mais alguma coisa, ou só fazer acompanhamento, enfim. Eu, eu quero esperar pra, pra fazer tudo, e aí depois a gente faz uh, um, um vídeo falando sobre isso e tudo, porque eu acho que conscientizar eu já tenho feito bastante, né, desde o diagnóstico, até antes, né, porque minha mãe teve câncer de mama também, então a gente falou muito sobre isso aqui já no canal, então eu vou esperar passar, aí eu explico direitinho pra vocês toda a questão do tratamento, tá bom? Mas enfim, foi um ano bem difícil, eu não consegui fazer tudo que eu queria. Então, basicamente, 2023 aqui no canal é retomar os projetos e fazer o que eu não fiz. Sabe? Então, por exemplo, muitas coisas eu perdi timing, sabe? De assuntos que eu gostaria de ter falado aqui no canal. Eu acabei perdendo timing, eu não consegui falar. E aí a coisa passou e eu não falei. Mas tem coisa que eu ainda quero falar, tá? Coisa velha que tá na minha lista ali que eu ainda quero falar a tá, gente. Então, eventualmente vem aí? Eventualmente vem aí, tá? Aí vocês lembrem, ah, tá, é porque. Ela estava toda atrapalhada das ideias em 2022, por isso que ela não falou antes, tá? Aí vocês levem isso em consideração, eu, eu peço por favor, tá bom? Mas basicamente é isso, eu quero retomar é, os projetos, vários projetos que a gente tinha aqui no canal e fazer o que eu não fiz, né? Então basicamente a gente vai continuar tendo vídeos, a gente vai continuar tendo lives também, e a gente vai continuar tendo lives, tanto aqui no YouTube, quanto também lá no nosso canal da Twitch, inclusive, se você não segue lá, é twitch.tv barra Resident Evil tem uma, um redirecionamento aqui na descrição, eu fiz um redirecionamento do nosso site, que né, vai que o YouTube implica, então, é o residentevodatabase.com lives, clica aqui na descrição e já segue lá o canal, por quê? Porque lá no nosso canal da Twitch, eu faço lives de jogos relacionados. Né? que São jogos que têm uma temática parecida, ou que inspiraram Resident Evil de alguma forma, jogos de terror no caso. Então lá a gente joga esses jogos relacionados, a gente faz lives de bastidores, por exemplo, gravando vídeos. Esse vídeo não está sendo gravado em live. Mas eu já gravei inúmeros vídeos em live, então a galera assiste em primeira mão, é bem legal. Live de faxina da coleção, inclusive vem aí, fiquem ligados. Eu acho que na verdade quando esse vídeo sair eu já vou ter feito, tá? Mas faço live de faxina da coleção, arrumando o setup, live às vezes conversando, só conversando. Porque esse tipo de coisa funciona bem lá no canal da Twitch. Quando eu trago pra cá, não funciona tão bem. Tá? então por isso que esses tipos de conteúdos diferenciados a gente faz lá no nosso canal da Twitch, porque aí vai quem realmente curte tudo o canal, né? E as lives aqui do YouTube vão continuar com Resident Evil, tá? E eu quero, além de jogar coisas que eu, eu jogo pouco, né? Uh, tipo jogos, por exemplo, Outbreak, esses jogos que eu jogo menos... Eu quero tentar dar uma atenção maior para eles, além também dos projetos de fãs, mods que vocês me pedem muito para jogar, fangames também, então eu vou tentar dar uma atenção maior para isso, fangames de Resident Evil, mods de Resident Evil e esses Resident Evil que eu quase não jogo também, tá bom? É, agora, no, mais para o final, principalmente de 2022, porque foi um ano muito atrapalhado, eu acabei jogando mais do que eu tinha vontade, tá gente? Porque eu não tava muito bem, eu tava fazendo as últimas quimioterapias, tava cansada, então por isso que eu foquei em jogar o que eu tinha vontade, melhor do que não fazer live, né? Porque eu acho que o legal da gente ter as nossas lives é a gente ter esse contato próximo, a gente poder conversar, como se a gente estivesse lá, na, na casa de alguém, um tá jogando e os outros estão conversando, eu gosto muito dessa troca que a gente tem durante as lives. Tirar dúvidas de vocês, como boa Maria Lorinha que sou, sabe? É, a gente conversar, às vezes, sobre pormenores também do Lore. Maria Lorinha, né, gente? Não tem jeito. <risos> então, eu gosto muito desse contato que a gente tem nas lives. E eu também já ouvi muita galera falar, Mone, independente do que você jogue, a gente tá aqui pra, pra te assistir, pra jogar... Mas eu sei que não é bem assim, então eu vou tentar dar uma atenção para jogos mais obscuros de Resident Evil, tá? É, eu vou tentar também jogar coisas mais novas, jogar mais o 5, 6, né? Uh, agora esse ano a gente vai jogar o 4 e tudo mais por causa do remake. Não que eu não jogasse o 4, mas a gente vai, vai tentar jogar um pouco mais. Agora no final do ano eu acabei não jogando, queria ter jogado, mas não deu tempo. Enfim, então, esse é um dos projetos que eu tenho para 2023, que é trazer essas lives aí uh, de jogos que eu quase não trago em live. E o que, que a gente tem de confirmado para 2023 é que em março, dia 24 de março desse ano, a gente tem o lançamento do Resident Evil 4 Remake. E o meu planejamento, pelo menos, e tudo vai dar certo em nome de Jesus, que eu vou conseguir resolver tudo isso. É a gente fazer uh, tanto lives do Resident Evil 4 Remake, mas também fazer série dele aqui no canal, como a gente fez com o Village, tá? Então a gente vai jogar a primeira vez em série, eu vou jogar a primeira vez em série, mas depois a gente também vai fazer lives jogando bastante o Resident Evil 4 Remake, só que assim, gente... Que ele aconteceu muito com o Village, né? Falaram assim: nossa, como você joga mal, você não sabia o que era pra fazer no jogo, porque eu tô jogando a primeira vez, Brasil! Então, assim, me poupe e, e se poupem também, sabe disso, tá? <risos> não sei, de, boba de estar tá reclamando disso, porque não é engajamento, mas enfim, leva isso em consideração, gente, se é a primeira vez que a pessoa está jogando, é óbvio que ela não sabe o que é para fazer, não sabe para onde ir, não sabe qual é a melhor arma contra o boss, sabe, a pessoa morre várias vezes, eu começo assim quando estou jogando a primeira vez um jogo, né mas eu não sou parâmetro para nada, porque eu sou ruim, né tem, tem gente aí que é prodígio, sei lá, é pro player, mas enfim, <risos> tá bom, eu não podia deixar passar isso, Além disso, a gente vai fazer aquecimento também, então a gente vai fazer lives de lore dos remakes, né, dessa linha do tempo dos remakes. A gente vai ter vídeos também sobre os assuntos de Resident Evil que estão por vir ao longo do, do ano, né, ao longo do, do, do marketing do jogo, né, do quatro remake. E também, claro, ah, vai ter showcase de Resident Evil... Vamos cobrir. Vai ter é, anúncio de trailer, de, de evento, em algum evento? Vamos estar tá cobrindo também. que a gente vai fazer tudo que a gente sempre fez. Isso eu consegui manter durante 2022, da gente fazer cobertura de eventos, da gente fazer cobertura do showcase também que teve ano passado. Então, vai dar tudo certo. Isso a gente vai conseguir fazer, sim. E agora, gente, eu jogo a pergunta para vocês. O que, que vocês gostariam de ver aqui no canal em 2023, então comenta bastante, coloca aí as suas ideias, quem sabe as ideias não, não virem uma coisa concreta, de repente quadros novos aqui no canal, ideias mesmo de roteiros para o canal, ideias de vídeos e tudo mais, coisas que a gente já tem, que de repente vocês queiram que tenha mais, sabe, ou coisas que a gente parou, e que vocês gostariam que, que fossem retomadas aqui no canal. Então, coloca tudo aqui que eu quero saber as ideias de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau.